Confederação Intersindical Galiza, uh, pelo seu oitavo congresso, agradecer o convite de podermos participar uh, tanto neste seminário internacional como no oitavo congresso, uh, que está a ser celebrado neste momento atípico com características únicas uh, na história da humanidade. Companheiras e companheiros, nós vivemos um momento de luta global contra um inimigo comum, implacável, persistente, mortal e eficaz na sua disseminação, o covid -19. 19, que com o menor descuido todos somos contaminados uh, sabemos que o Covid-19 afeta o mundo do trabalho pelo que todos nós temos que nos unir temos que ser resilientes para podermos derrotar derrotar o COVID. Este é o momento de aprendizagem para essa nova abordagem. Derrotar o COVID e libertar o mundo do trabalho deste mal. Uh, companheiras, companheiros, o meu país, Cabo Verde, situado no meio do Oceano Atlântico, a 500 quilómetros da Costa Ocidental africana, de um momento para o outro passou a ser denominado, passou, melhor dizendo, de país pobre para país de rendimento médio. Mas isso foi devido a boa governação. Apenas isso. Porque nós, cabo-verdianos, nós não temos condições financeiras econômicas de ser país de rendimento médio apenas devido à boa governação do governo uh, anterior é que nós tivemos essa denominação nós uh, somos um país pobre de cerca, cerca de 500 mil habitantes residentes mas muito mais habitantes na diáspora temos muito mais cabo-verguenos na diáspora do que uh, no nosso país. Do que em Cabo Verde. Uh, somos dez ilhas em que uma não é habitada. Mas é um país resiliente, porque já temos seca severa e conseguimos driblar até hoje. E, como eu disse, o Covid em Cabo Verde também foi devastador. E, e, sendo um país de economia frágil, alicerçada ao turismo externo. Temos duas ilhas vocacionadas para o turismo, que é a Ilha do Sal e a Ilha da Boa Vista, então, imaginem, de um momento para o outro, todo o país ficou paralisado. Uh, os trabalhadores foram para casa, perderam os seus postos de trabalho, outros viram os seus rendimentos diminuídos, porque uh, entrou-se no layoff, ou seja, as empresas... Algumas uh, tiveram que reduzir o, o horário do trabalho para trabalhadores de empresas em que suas atividades são essenciais. Não puderam fechar as portas porque são uh, uh, atividades essenciais para uh, vivermos. Como, por exemplo, uh, o minimercado, as farmácias, a empresa da eletricidade, etc. Não puderam entrarem no layoff. Uh, mas, como, como eu disse, houve o um aumento da precariedade, de um momento para o outro os trabalhadores ficaram sem nenhum rendimento, particularmente os trabalhadores do setor informal e, consequentemente, houve um aumento uh, da pobreza. É claro que o governo tomou algumas medidas para minimizar o efeito da pandemia. fez deu-se algum recurso, algum rendimento, algum subsídio para os que nada tinham, particularmente os do setor informal. E uh, recebemos muitos apoios, muitos apoios, porque Cabo Verde, uh, é um país não, não alinhado, é um país que tem uh, amizades, parcerias com todos os países, mesmo o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, países uh, europeus, uh, americanos, apoiaram Cabo Verde com ajudas monetárias e também com vacinas. Neste momento temos cerca de Uh, 80% da população uh, vacinada isso é muito, muito bom Porquê? porque já há uma retoma já há um bom início uh, no turismo alguns países já saí, Cabo Verde já saiu da lista vermelha de alguns países europeus que uh, iam, vinham para Cabo Verde uh, para o turismo e então já temos o início da atividade alguns trabalhadores já iniciaram os seus trabalhos, mas a precariedade continua os empregadores os empregadores aproveitam este momento de fragilidade para explorarem então muitos iniciaram as suas atividades mas com a diminuição do salário. Mas têm que fazer porque é melhor do que ficar em casa, sem nenhuma, uh, sem nenhum rendimento. Uh, mas também, eu gostaria aqui também de falar que na, no meu país, as instituições do trabalho, ou seja, a Direção-Geral do Trabalho, a Inspeção-Geral do Trabalho, não funcionam, são os sindicatos que denunciam, que acompanham os trabalhadores em situação de dificuldades, essas instituições não funcionam, apenas existem por existir. Mas, companheiras e companheiros, eu gostaria de dizer que neste momento nós temos que nos unir temos que uh, juntar as nossas forças para exigirmos, rei reivindicar que os nossos governos ratificam uma grande convenção uh, que foi adotada pela OIT uh, na sua centésima oitava conferência, que é a Convenção 190, e a Recomendação 206, que fala sobre a violência e o assédio no local de trabalho. Porque esses males agora vieram ao de cima. Já há muitos trabalhadores que estão a denunciar a violência e o assédio. Então, para que possamos... Uh, Enfrentar os empregadores, temos que ter essa lei no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, os nossos governos têm que ratificar uh, uh, essas leis, que é, de, um, que é de suma importância para o mundo laboral. E, e uh, dizer que nós estamos muito... Uh, contentes por estarmos aqui a confraternizar-nos a com a com, uh, uh, confederação e uh, intersindical Galiza, neste momento atípico, porque normalmente, numa situação normal, seguramente esta sala estaria cheia. E hoje estamos separados porque... Uh, são protocolos do Ministério uh, do, da Saúde e temos que uh, cumprir para uh, pararmos com uh, derrotar este, este, este mal. Eu só queria agradecer a todos e a oportunidade e dizer que a luta continua e a vitória é certa.